O ministro da economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quinta-feira que sobras de restaurantes sejam destinadas aos mais pobres e vulneráveis. Para você prestar atenção na sociedade é a parte de baixo que faz tudo. Quem é que tenta tudo que se come? É mão pobre. Então os pobres são a base da sociedade. Quem é que liga as máquinas? São os pobres, aí você pega o sistema tributário. Quem financia o estado? A massa tributária sai do consumo. Então o pobre financia o estado. Pessoas pobres precisam permanecer protegidas, protegidas, protegidas. protegidas. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber. Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Pessoas pobres precisam permanecer protegidas. Pacotes provisórios, privilegiam patrões, pretensão política, projeto puramente pessoal, poder pelo poder, pressão, pulsação, participação popular pelo povo.